Vida, e aí nego foi fazer o um Uber. Esse... Fui, fui, é. fazer, fui fazer o Uber e, cara, já era um Nego Dia, assim, no início. Eu fiquei conhecido por causa de áudio de WhatsApp, cara. Ah, começou Como a viralizar. Assim? Como assim? Cara, viralizaram vários áudios meus de WhatsApp na região. Você mandava pra quem? Cara, com um grupo, um... né? Grupo. Que nem a gente manda, assim, normal. Só que um dia eu mandei um áudio no grupo e daí, do nada, esse áudio voltou pra mim por outro cara que não tava ah. no grupo. Aí ele falou, meu, escuta isso aqui. Aí eu falei, cara, cara sou, sou eu. eu. Aí ele falou, ah, negão, para isso aí, tá todo mundo compartilhando, Você não é tu, nada. Aí tudo, tudo que é lá, que a gente vive numa tribo lá, né? Os caras acham que quando estoura alguma coisa, não, esse cara é do Rio, de São Paulo, não é daqui. Ah, e é. o cara, sou eu. Aí eu fiz a mesma voz do áudio e o cara, bah, é tu, meu. O meu, faz outro aí pra mim. Porque era áudio assim, gastando alguém. Sempre, sim, sempre. Sim. Aí o cara, meu, já mandou a foto de uma amiga, meu, faz um áudio dessa minha amiga, faz do meu amigo, aí fiz. Aí viralizou também. Só que daí eu comecei a fazer direto histórias assim, sabe? É tipo, eu não conto piada, eu sou storytelling. Se assim, vou contando uhum, história, uhum. Que sabe quando tu suco. acorda? Sabe quando tu acorda? <risos> é, né? é, é tipo assim. E daí, cara, comecei e começou a viralizar. Daí eu comecei a falar coisas assim do, do meu universo, coisas de negrão. É, tem, o, tipo, o Whindersson falava os bagulhos de pobre e rico. Eu falava, uma coisa de negrão. E de branco, coisa de negrão pobre e negrão que é rico. Negrão uhum. pobre. Não, negrão pobre é filho de mãe solteira, tem 500 irmãos, mora de aluguel. negrão que é rico, tem pai. <risos> pai é casado com a mãe. <risos> né? Negão bobalhão, só tem um irmão. Hum. Né? Mas coisa assim, negão certinho, só vai trabalhar depois que se forma na faculdade. é negão, negão pobre, já trabalha com 12 anos, já trabalha. Fazeja, essas coisas assim... Aí, tipo, eu comecei a contar essas histórias, aí as pessoas entenderam: oh, meu, esse cara é negro. Aí me apelidaram lá o negrão dos áudios, ninguém sabia quem eu era. Negrão dos áudios. Negrão dos áudios. Às vezes eu tava no ponto de ônibus, os caras ouvindo meu áudio aqui. Caralho, ah, que, que bagulho louco, engraçado! Velho. Eu ficar com vergonha. Tá ligado? Porque eu sou um cara que, tipo. Eu sou um tímido, cara tímido, mesmo. quieto. Impressionante como você é. é mesmo. E daí, ainda bem. <risos> Ainda bem. Muito sério. time, nossa, impressionante. Aí os caras ficavam, bah, meu, que é esse cara, que é esse cara. Aí ele me deu a ideia de, cara, tu tinha que criar um canal de áudio. Aí eu, cara, cara que louco. Só mano. que eu não sabia, tipo, direito sobre o YouTube, porque isso era em 2015, né? E daí ele me explicou, me mostrou e eu não queria, não queria. Até que um dia eu, eu tava vendo uns negócios, umas pegadinhas que eu gosto de ver, uns vídeos de humor. Cara, via muito vocês no Pânico, é muito louco estar tá aqui. Obrigado velho. pela, pela porra, oportunidade aí, cara. O Pânico passava no, Obrigado, no, no Pampa, na Pampa pra caralho. Não, né? vocês Obrigado são você, você são escola total. Aí tipo assim, eu ficava vendo os vídeos aí do nada achei um, um áudio meu no YouTube. Um cara postou um canal aleatório, fundo preto e inventou um nome pro áudio. Que era, o nome do áudio era bafo de borrega, um negócio assim. Que eu tava falando de um cliente meu que ele ia na barbearia, cara. Eu tô cortando o cabelo dele e eu tô sentindo gosto de merda. Só que ele tá. <risos> Só que ele tá quieto. Só dele respirar, eu tô sentindo. <risos> cara, eu tô, Caralho, eu tô cortando com... atrás dele, fazendo aquilo cara, atrás, sentindo no gosto. O pezinho velho. sentindo gosto de merda, ele tá respirando. Cara... Boca fechada. Aí eu falei, eu meti um áudio, negão, um bafo de borrega. Aí falei do bafo, nem lembro que eu falei. Fossa, o famoso fossa. Fossa! Aí quando vê o cara botou. <risos> o cara botou esse áudio no YouTube. E daí, cara, de um dia pro outro, sem assim, 40 mil visualizações. Caralho. Na época, 2015. Aí, eu pensei eu assim. Pô, caralho, o cara eu, eu não tinha noção de YouTube. É, <risos> é, <risos> assim, é, é. Eu não tinha noção. Eu achei, esse cara lavou a égua nas minhas custas. Aí, eu olhei os comentários. Os caras estavam trocando o WhatsApp pra, tipo assim, eu tenho outro áudio desse cara, eu tenho outro. Pra ele botar lá. Pra ele botar. Aí, eu, putz. Aí eu criei um canal, eu chamei ele, tá, meu, vamos criar um canal. Cara, eu não tinha computador, eu não tinha nada naquela época. Eu fui ter computador, só cara. Só assim, sentia gosto de merda. Só, só gosto, só. Só. Cara, eu não tinha computador, eu tinha um tênis e o meu celular era um pocket. Parece um sabonete o celular. Sem horrível. o Motorola? Não, ele Qual é um que era? Samsung Aquele... Pocket desse tamanho, assim. Ah, tá Pequeninho, com velho. a mão desse tamanho. Eu lembro é, daquela pedrinha, pequena, lembra é? da Motorola pra uma pedrinha? Cara, horrível. E por isso <risos> que eu comecei fazendo o áudio, o canal de áudio, porque não dá para gravar vídeo. É. E daí, tipo assim, a gente deixou ah, toda, acho que era toda terça, um áudio novo no canal. Aí eu comecei a expandir, né? Falar de política, de o que tava bombando, coisas assim. Mas tudo puxando para os meus bordões, jeito de falar e tal. E, cara, a galera começou a saber quem eu era. Começou a saber quem mas eu era. Mas você abriu um canal conhecido. chamado Nego Di. É Nego tem, tem lá no Por YouTube. Por que aí. Nego D? Cara, porque quanto é negro... A, a, gente, a gente se chama, entre nós, até nem só negros, todo mundo, quando tem amizade com negro, chama de nego alguma coisa, o nome do cara. E os caras, ah, é nego Dilson, ah, nego Yuri, nego Lucas, nego, não é só Lucas. Entendi. Sim, entendeu? Sim. É, é sim. nego, nego Lu. Lucas, nego Lu. Aí eu, ah, mas Dilson não é bacana. Pra ser nego Dilson. Isso aí não é bacana, né? É. Aí eu negudi. Cara, na hora eu pensei, mas negudi. Mandou bem. E daí Mandou ficou, bem bom, mesmo. cara, negudi é fácil, né? Mano facinho, pô. Tanta gente. As pessoas acham que eu sou Diego, que eu sou outra coisa. É Dilson, né? É Dilson. Porque Dilson não é comum. E, cara, foi isso. Aí eu, depois de um tempo, eu Fiz participações em programas de rádio. Você tipo... fez o, o, a, o Pretinho Básico? Fiz o Pretinho. Antes eu fiz outros, teve uma filho época... Pretinho, eu gosto muito filho. do Pretinho Básico. Maravilhoso. Ele assim. é maravilhoso. Teve uma época que teve uma febre lá de rádio web. Não sei se isso teve aqui. Muita rádio web. Tipo, rádio só na internet, acho assim. acho que não teve aqui, não. É. é. Mais ou menos? É, teve é. assim, bem antes de podcast. Aí tinha a rádio web e bombava lá, cara. Lá bombava, assim. É muito louco, né? Aí eu fiz alguns programas de rádio web, aí depois fui pra FM num outro programa que tinha que era o Cafezinho, que era antes do Pretinho, uhum. e depois os caras, tipo, desmembrou, aí criou-se um, criou um Pretinho. Aí o, o Fetter te levou. É, daí me chamou, fiz o Pretinho dois anos e meio, fiquei lá. Um abraço pro meu amigo Fetter. Fetter. Um abraço, querido. Ele que é o cara Valeu. que criou o Pretinho básico. Meu camarada, ele. É. Um abração aí, velho. Um abraço aí pros meus <risos> amigos aí do Pretinho, aí da RBS, aí. Muito é, bom. Da Atlântida. Cara. Da Atlântida, ele né? é muito dentro né? do grupo RBS. Cara, e fiquei lá daí que a galera começou a associar. Ah, esse é o cara dos áudios. Ah, ah, aí, aí que a turma ligou. Tipo, a, a grande massa entendeu no pretinho básico: tipo assim, bah, esse é o negrão dos áudios, é o negudi. Aham. Aí comecei como estrela móvel que eles chamam, tipo, uma vez por semana. Aí saía um, volta e meia de férias, aí eu comecei a cobrir as férias do cara. Cara, e fui como ficando... Como um locutor. É, fazia tipo, parte do programa. Tipo do ah, Pânico. Tá, tá, tipo, isso tá, tá. ali. Ficava o Pretinho ali. básico é como se fosse o Pânico é, lá do Sul. Isso, isso. Só que a audiência... Sempre, respeito, o Pretinho básico. E, e a audiência deles é impressionante. É impressionante. Eu lembro, é. Por exemplo, eu fui lá um dia divulgar meu show. Ô, oh, cara... Não, é muito louco. Pô, foi fui no aeroporto... Oh, Tava tá, te ouvindo ontem, no Pretinho. Isso aqui, caralho. É. audiência Não, absurda. Do Paraná velho. pra baixo. É Sul. Santa foda. Catarina é Paraná, foda. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Interiorzão. Cara, eu entrei lá eu tinha 19 mil seguidores no Instagram... Cara, em questão de um mês eu tava com quase 200. Caralho. Ó, a força. Cada programa eu falava assim, ah, me segue lá. Aí eu, tipo, quando soube, dava uma piada do suco, aí o cara uhum. vem bem no programa, Fala do suco. Aí os caras ficavam um loucos, Bah, meu Instagram lá, arroba nego de oficial. Aí eu vi o bagulho, tu, tu, tu, tu, na hora assim, ó, no programa. Muito louco. Quantos seguidores você tem hoje? Cara, hoje eu tô com 3 milhões, 3,2. Caralho, 3, vem, tá que nem. Porra. Caraca, velho. 3,2. Tem seguidor pacas. B...